Fala rapaziada, tranquilos? Então, nesse vídeo aqui o intuito dele é ser bem curto mesmo, até aproximadamente um minuto, por quê? Porque eu vou explicar somente maneiras que você pode utilizar para você poder estar assistindo um documentário do X que pra quem não sabe, vai ser no dia de amanhã, 26 de maio. Bom, a primeira opção que você tem é você fazer uma assinatura no site da ULU. A assinatura, ela consiste no quê? Certo, então, sobre as opções que você tem na Luz são a seguinte, você pode pegar o pacote que ele é limitado, é um pacote bem padrão, você vai pagar um dólar a cada mês durante três meses, aí você vai poder assistir os conteúdos que tem na plataforma, porém você vai assistir anúncios. Ou então você também pode assinar um pacote que ele vai ser 30 dias grátis de teste e após isso você vai pagar... 12 dólares e 99 que isso equivale, em, creio eu, a quase 60 reais aproximadamente. O outro valor ele é muito longo, então eu não vou nem informar para vocês. Se você, mesmo assim, como eu, não quer assinar esse pacote, nem que seja de um dólar, você pode simplesmente esperar sair em torrent. Para quem não sabe, o torrent é uma ferramenta onde você pode estar realizando o download de alguns episódios, séries, filmes, a coisa que for de sites, né, homologados, ou seja, Netflix, HBO, pá, enfim dessa maneira, é, só vai sair depois que o documentário sair na ULU às vezes pode demorar alguns dias geralmente, quando são serviços um serviço da Netflix, acaba sendo até mesmo no mesmo dia com qualidade tipo 1080p esses, essas coisas, enfim se a sua opção é essa, eu estarei de olho, porque quando eu saio, eu também vou assistir, eu vou estar tá gravando um vídeo ensinando pra vocês, primeiro eu vou estar tá mostrando o link, aí pra quem não conhece essa ferramenta ou coisa do tipo, você já pode estar tá baixando ela para quando sair o documentário, ou então fica tranquilo que eu gravo um vídeo explicando como você Pode baixar, enfim. De qualquer forma, somente isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Amanhã vai estar tá saindo. Então espero que vocês curtam o do documentário. Porque, porra, eu tô animado. É isso. Valeu.